E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área E cara, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje tá muito legal Uma edição muito top, eu tenho certeza que você vai curtir Eu já cheguei assim, fazendo esse papo aqui Porque realmente eu quero que vocês assistam o vídeo até o final E eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Antes de ir pra partida Se você não me segue no Instagram, mano, me segue Porque essa semana, essa semana mesmo Eu vou sortear alguns passes de Elite lá no meu Instagram, beleza? É arroba jvfeio, então me segue lá Vou sortear a gift card também E mano, não perde essa oportunidade Muita gente nos comentários me me pede passo, me pede, sei lá, a máscara da gaveira. Muita gente pede a máscara da caveira Então, me segue lá no Instagram @jvfeio Acompanha o vídeo Segue aí que tem Free Fire todos os dias aqui no canal É nóis, bora pra partida que tá muito, muito show Beleza, galera Tamo aqui, mano, dentro do avião, dentro do Free Fire Da dentro do Free Fire, a gente não tá, né? Tá fora do Free Fire Tô aqui atrás, o iPad tá aqui, como que eu estar aqui dentro? Não tô não tô Você é maluco, é? Ou você é idiota? Beleza Mano, bora cair aqui em Bimazaki mesmo Não sei quê. hoje eu estou ousado Tá bom Vamos cair aqui e ver o que a gente consegue fazer Eu não posso falar muito alto porque eu tô gravando de madrugada esse vídeo, mano É meia noite e pouca, quase uma hora da manhã E eu estou gravando de madrugada Porque eu não sei porquê Porque eu sou um cara muito descompromissado Podia ter gravado esse vídeo um pouco mais cedo Mas não, tô aqui, ó Claro Meia noite e meia Quase uma hora da manhã Gravando vídeo pra incomodar o meu vizinho, mano porque a minha história é longa com este vizinho e eu vou contar um pouco dessa história no vídeo de hoje. Beleza? <risos> Deixa eu acalmar os negócios aqui, Acalmar o coração. Bora pegar isso aqui, mano. tô oh, louco. Eita! Eita! Ah! Seria essa nossa primeira kill? Sim, eu claro. <risos> Morreu, meu amigo. Que pena pra você, não pra mim. Beleza? Opa, coletinho 3. Esta partida está ganha, meus amigos. Seguinte, eu não posso falar muito alto porque o vizinho já ligou umas duas vezes não, não, foi, não é tão recente essa história Mas enfim Eu juro pra vocês que as duas vezes que ele ligou Na verdade eu acho que ele ligou mais Só que o que eu atendi foi essas <risos> E foi porque o Flex tava fazendo live, tá ligado? De madrugada Eita, vou botar aqui, ó Descarregou o pente na hora errada, meu amigo Aguenta teu coraçãozinho aí Descarregou o pente na hora errada, parceiro eu estou sentindo uma treta Beleza ah, agora eu me perdi na história O palhação aqui fez eu me perder, né? Eita Uma Tá bom, né? A reação deste cara, digamos que foi um pouco demorada Ele não tava muito ligando assim Eita Meu Deus, tomei muito dano agora Deixa eu entrar aqui numa casinha, deixa eu me curar. Tô com dois kits aqui, beleza. Bora me curar aqui, mano. E... <risos> Quatro já foi pra fita. Vizinho. Em tua homenagem, meu amigo. Em tua homenagem. <risos> Aí como eu tava falando, mano. A culpa nunca era minha, tá ligado? É sempre do Flames que vez de fazer live meia-noite e meia, uma hora da manhã. Vizinho quer dormir? Coitado, né? Eu até entendo o lado dele. Se eu fosse um velhinho. Que fofinho. Fechou, <risos> Ninguém me mate. Please. Ninguém me matou, tá tudo bem então É, ué Eita Tava focado e acabei me esquecendo da partida aqui Eita, o bicho joga bem até, hein Eita, não tem outro cara atirando Deixa eu meter o coco daqui, tem um cara atirando costa Na moral, Vamos lá, ó Ai beleza esse copa fita Uf! tô até meio em silêncio aqui galera porque esse cara ali tá me tirando para para o lock mano eu acho que o cara meteu o pé Na moral você é maluco eu tô viajando mano se eu morrer para esse cara Eu vou ficar tão tão bravo que vocês não têm tipo a menor ideia do quão bravo eu vou ficar se eu morrer para esse cara beleza mano bora subir aqui ó para cima né até porque subir para baixo é meio difícil e eu acho que pique é o próximo o pro... eita lá ó. Socorro! Sai, ai! Eu... <risos> Lá se foi o nosso amigo <risos> Morreu, meu amiguinho Foi mal É mentira dele <risos> Eu não posso mentir dizendo que fiquei triste porque eu matei o cara Porque não é verdade Que feliz, ué Feliz, feliz, feliz Bem feliz muito feliz Acredito que ele ficaria feliz também ele fosse o cara que tivesse me matado. Ó, oh, mano, não sei se está acontecendo isso com você também, mas de vez em quando parece que eu tô mirando. E os caras não morrem. Mas de vez em quando parece que o tiro, o, o tiro não vai. Não sei se é porque eu tô atrás de uma árvore, o que, que acontece. Eu não sei. Não sei. Sei que está acontecendo isso comigo, eu não tô feliz com isso. Eu não tô feliz. Deixa eu botar um que tenho aqui, ó. Um que tenho da hora, bicho. Porque é vida é sempre muito bom, né? A gente precisa se curar, se regenerar das tretas da vida. Mano, aqui com certeza tem gente. Porque nós estamos falando de pique. Eu vou ficar muito bravo se eu morrer aqui. Beleza, não morri. Fechou todas. Reliante ah, lá na frente. Tá aí, Tá aí. Tá Meu Deus do céu. Cara, tá miado, mano. Mamiado miado num nível surreal. Cara, tu bota a cara ainda Nossa, mano Cara louco Que bosta esse cara aqui, eu acho que tava, olha Tava, tava no... Tava usando crack Tem mais cinco pessoas vivas E, mano, continuando a história do vizinho Porque eu acho que até o final deste vídeo Eu termino de falar, não é mesmo? Tá meio difícil Realmente Nossa, o cara tava bem, hein? Caramba E seguinte, mano vizinho ligou na primeira vez, ele foi educado e tudo mais. Na segunda vez, mano, o cara, ele, ele só atendeu o telefone, ele falou assim pra mim, ó. que quer transformar minha vida num inferno? Falei, oxi. calma moço. O que, que tá acontecendo? Tá complicado e na tua casa? Tá faltando alguma coisa? É, uma coisa que eu não entendo é porque diz que vai ficando velho. Que vai perdendo a audição, né? Audição, né? É. Hã? que vai ficando velho, vai, vai ficando surdo. Mas, mano. Com esse vizinho aí, meu, com esse meu vizinho, é contrário, mano. O bicho cada dia, ele tá com o ouvido menor. Na moral, não tô brincando. O bicho tem um ouvidinho fenomenal. Tentei. Muito <risos> que a gente tenta, a gente consegue, não é mesmo? Mano, eu acho que outro cara atirou. Se pau, o cara atirou. Eita, mano. Eita, Morri. Eita, tem outro cara por aqui. Calma, calma, calma. Muita hora nessa calma. Puta, você realmente sabe usar o humor? Já começa a me bater um nervosismo aqui. Tem calma, rapaz, tem calma, meu filho. Oh! Meu Deus, meu amigo. Meu Deus, meu amigo. Falta mais um vou botar aqui uma vidinha, nem precisa, mas eu vou botar mesmo a mim que eu tô com sete kit aqui Tô virado num enfermeiro Essa piada do enfermeiro todo mundo já fez, né mano? Vamos parar com isso que tá feio Ah, eu vou até parar com essa, essa frescura aí Eu sou palhaço Tá fazendo piadinha tosca aí Qual a necessidade? É desnecessário Ai, tô... Oi É desnecessário Ó, oh, outra piada bosta, acabei de escutar mais uma piada bosta É incrível como dessa boca aqui só sai bosta Ai, credo Credo, Meu capacetinho tá meadaço Tem um último cara vivo e se esse cara me matar Eu vou ficar P da vida Mas tipo muito P da vida, tá ligado? Um nível de P que vocês não têm noção, o cara tá me tirando da onde, mano? Louco tardado esse maluco aí Eu acho que ele tá... Esse aí não tá bem <risos> Como diz o Mami Flick, estou incrédulo Quer ver que a safe vai fechar pra ele, mano? O bicho deve ser tão sortudo filho. Eita Mirandinho aí Bota a cara pra fora, filho Eita Calma, mano Esse cara, pelo visto não joga tão mal, não Agora a sorte vai ser a safe Pra quem que vai fechar? Pra quem que vai fechar? Ah, mano filho do maego Tava ruim, agora parece que piorou Mano, vou ficar sem bala, não acredito. Nossa. Pouquinhas balas, pouquinha bala, pouquinha bala, pouquinha bala. Bota a cara. Bota a cara, bota a cara aí. Ele tá se curando, é filho do Mike? Eu vou. Correr daqui. Cara, tá o coco. Mano, o cara tá trancado. Ele tá. Mano, ele tá numa. Eita, tá muito ferrado esse cara aí. Na moral. Tá muito ferrado. Eu tô safe e não tá safe. tomou bala, bigodão. Mano. Vou ficar sem balança, merda. Nem acredito, mas eu vou matar ele ainda. Quem confia, quem confia, quem confia? Vai desse MG mesmo, filho. Ai, ai, Oia, meu amigo. Isso é isso. Eu dedico ao meu vizinho, meus irmãos. É boia mesmo! Oh, oh, oh, eu tentando berrar sem fazer barulho! É meio difícil! Mas mano, deixa o likezão aqui, mano, pra fortalecer me ajuda nessa história minha com meu vizinho, mano. É isso que me incentiva a gravar todos os dias, a não ter medo dos perigos lá fora. Os perigos daqui de cima, na verdade, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis! Muito nós!